Todas as reações que tratamos até agora adquiriam a forma de A minúsculo de mols de uma molécula A maiúsculo, mais B minúsculo de mols de uma molécula B maiúsculo. E elas reagem para formar o produto ou os produtos. Vamos supor que elas produzam alguns produtos. Eu poderia ter colocado aqui quantas moléculas quisesse. Vamos supor, C mols da molécula C maiúscula mais D mols da molécula D maiúscula. E a ideia é que elas vão em uma direção. E se fizermos um pequeno diagrama de energia, conforme o vídeo sobre cinemática, que se essa é a reação, ou como a reação progride, é possível imaginar que aqui temos um estado de energia maior temos A minúsculo de mols da molécula A maiúsculo mais B minúsculo de mols da molécula B maiúsculo e temos a energia de ativação. Então, chegamos a um estado mais estável ou um nível de energia menor aqui, onde o C minúsculo de mols da molécula C mais D minúsculo de mols da molécula D e, com certeza, temos um pouco de energia de ativação. Só ocorre nessa direção. Uma vez que você chega aqui, é muito difícil retornar. Portanto, se voltarmos e olharmos para isso, caso tenhamos o suficiente de A e B, apenas teremos as moléculas de C e D, ocorrerá apenas nessa direção. Mas não é assim que acontece na realidade. Na verdade, bem, às vezes até acontece assim e a reação consegue somente ir em uma direção. A reação, na verdade, pode ocorrer em ambas as direções. Então, poderíamos representá-la, em vez de uma reação de sentido único, poderíamos representá-lo como uma reação de sentido duplo, como esta. E para não confundir tanto, esses são os números de mols ou proporções das moléculas que estou adicionando. E elas se tornarão relevantes em um segundo. Então, vamos supor que temos um A minúsculo mols desta molécula mais um B minúsculo de mols dessa molécula. Então, eles reagem para formar C minúsculo de mols dessa molécula mais d minúsculo de mols daquela molécula. Às vezes, a reação pode ocorrer em ambas as direções, e para que isso ocorra, só para demonstrar uma reação de equilíbrio, fazemos essas setas que apontam para ambas as direções. Isso significa que um pouco desse vai começar a se formar em um pouco desse, mas, ao mesmo tempo, um pouco desse pode começar a se formar em um pouco desse. Em algum momento, eu vou alcançar um equilíbrio. Quando a proporção da reação das moléculas ocorrendo naquela direção for igual ao número de moléculas ocorrendo na outra direção, estaria alcançando algum tipo de equilíbrio. Agora, por que isso ocorre ao contrário disso? E posso pensar em uma situação se desenharmos esse diagrama de energia novamente. Talvez esses dois possuem estados energéticos similares ou não tão diferentes. Poderia haver outras reações, mas essa é a que consigo lembrar no momento. Talvez os estados energéticos pareçam com esse. Deste lado, temos o A mais o B, então precisamos um pouco de energia de ativação. E talvez o C mais D, talvez seja um potencial um pouco menor, mas não muito inferior. Talvez por isso, sejam favorecidos a irem nessa direção, pois esse é um estado mais estável. Então, isso é o A mais o B, que temos o C mais o D. Mas não é nenhum absurdo ir nessa direção também. Dessa forma, a maioria pode ir nessa direção. Se algumas dessas moléculas possuírem a quantidade, a quantidade certa de energia cinética, elas poderão superar essa energia de ativação e retornarão para aquele lado. E o estudo disso é chamado equilíbrio, quando olhamos para as concentrações das diferentes moléculas. E só para comparar com a cinética, a cinética determina o quão mais rápido isso vai acontecer ou o que posso fazer para mudar a ativação, essa curva aqui. O equilíbrio é o estudo da qual serão as concentrações das diferentes moléculas quando chegamos ao final já que a proporção indo nessa direção é igual à proporção naquela direção. Quero ser claro, o equilíbrio existe onde a proporção que ocorre em uma direção é igual à proporção que ocorre no sentido inverso, mas isso não significa que as concentrações dos dois lados sejam iguais. É possível ter 25% de uma possível concentração de solução sendo A e B, e 75% aqui. Tudo o que sabemos é que equilíbrio significa apenas que essas concentrações não vão mudar mais. E só para dar um exemplo do que disse aqui, poderia ter escrito, vamos ver, isso na verdade o processo de Haber. Poderia escrever gás nitrogênio mais três gases de hidrogênio. Como estão todos em forma de gás, posso colocar um pequeno g entre parênteses. Na verdade, é uma reação de equilíbrio produz 2 mols de amônia, isso se chama processo de Haber. Podemos falar dele em outro vídeo. Então, nesse caso, podemos dizer que A é apenas um, este A minúsculo. A maiúsculo é a molécula de nitrogênio, B minúsculo é 3, B maiúsculo é a molécula de hidrogênio. Então, o C minúsculo é o número de mols de amônia e o C maiúsculo é a própria molécula de amônia. Só quero que você entenda que isso é apenas uma forma abstrata de descrever um conjunto completo de equações. Agora, o que é interessante nas reações de equilíbrio é que é possível definir uma constante chamada constante de equilíbrio. Constante de equilíbrio. Deixe-me mudar as cores. Estou usando muito esse azul claro. A constante de equilíbrio é definido como, pegamos os produtos ou do lado direito, mas se ocorrem em ambas as direções, obviamente é possível pegar de ambas as direções. Mas vamos dizer que essa direção é para frente, indo de A mais B para C mais D. Então, pegamos os produtos, encontramos a concentração de cada um dos produtos e multiplicamos entre si. E elevamos as proporções de mols que estamos obtendo. Nesse caso, seria a concentração do C maiúsculo elevado à potência do C minúsculo e a concentração do D maiúsculo elevado à potência do D minúsculo. E quando digo concentração, geralmente dizem, especialmente o que você vê em aulas de introdução à química, a concentração será medida em molaridade, que, só para relembrar, são mols por litro. Em alguns vídeos atrás, quando eu ensinei o que era molaridade, disse bem mols por litro não gosto muito disso porque o volume de fluido ou gás que lhe damos depende da temperatura. Por isso não gosto de usar a molaridade, mas nesse caso tudo bem porque a constante de equilíbrio somente é verdadeira também para uma determinada temperatura. Assumimos que, para uma determinada temperatura, já vou mostrar como a utilizaremos, mas está definido como as concentrações de produtos elevado às potências. E também, se tiver tempo, bom, talvez no próximo vídeo, o raciocínio pelo qual estou elevando as potências, dividido pelas concentrações dos reagentes, ou o que estiver no lado esquerdo da equação de equilíbrio, então, a maiúsculo elevado ao A minúsculo dividido pelo B maiúsculo elevado ao B minúsculo. E o que é bem interessante nisso, bem, estamos fazendo um pouco de simplificação, porque isso não se aplica a todas as reações. Mas para a maior parte dos casos que você vai encontrar em uma aula de introdução à química, isso é verdade. Então, após estabelecer essa constante de equilíbrio para uma determinada temperatura, isso só é verdade para uma determinada temperatura, então, será possível mudar as concentrações e poder prever quais serão as concentrações resultantes. Deixe-me dar um exemplo. Digamos que, após resolver essa equação de equilíbrio, e, na verdade, só para explicar um pouco o que está acontecendo, deixe-me pegar essa reação do processo de Haber e escrevê-la na mesma forma. Por isso, se quiser escrever a constante de equilíbrio para a reação de Haber, ou se quiser calculá-la, você terá que deixar esta reação ocorrer a alguma temperatura. Então, isso só é verdade, digamos que estamos a 25 graus Celsius, que é aproximadamente a temperatura ambiente. Então, o que eu faria? Eu pegaria os produtos, o único produto é a amônia, NH3. Elevo-a à potência do número de mols que são produzidos para cada 1 um mol de gás nitrogênio e 3 moles de hidrogênio. Então, elevo ao quadrado, então, é isso que eu obtenho. E dividido pelos reagentes, então, 1 um mol de nitrogênio, só colocaria a concentração de nitrogênio, mais 3 mols de hidrogênio. O, opa, opa, não, é multiplicado. Então, vezes o hidrogênio e eleva ao cubo, porque, para cada mol de nitrogênio, tem 3 mols de hidrogênio e 2 mols de amônia. E, se quiser calcular isso, lembre-se, quando os coloco entre colchetes, quero descobrir a concentração. Então, poderia descobrir os mols por litro, ou, às vezes, como dizem, a molaridade de cada um desses e vou obter alguma constante. Se alterá-lo, poderia prosseguir e calcular o resto. Então, deixe-me fazer um exemplo agora. Vamos supor que eu tenha 1 mol da molécula A, mais 2 mols da molécula B, em equilíbrio com 3 mols da molécula C. E digamos que, já que estamos em equilíbrio, continuamos medindo as concentrações e descobrimos que a concentração de A é 1 molar, que é igual a 1 mol por litro. Essa é a concentração de A. Descobrimos que, uma vez que estamos em equilíbrio, a concentração de B é igual a 3 molar, que significa 3 mols por litro. E digamos que, já que estamos em equilíbrio, a concentração de C é igual a zero. Bem, eu não quero fazer isso. Digamos que também é igual a 1 molar. Bom, eu deveria me livrar dessa vírgula ali, porque eu não quero dizer 0,1 molar. É apenas 1 molar. Por isso, se quisermos calcular a constante de equilíbrio para essa reação, pegamos apenas o C, a concentração de C. Bem aqui, vamos ver. A constante de equilíbrio é igual à concentração de C elevado ao cubo. dividido pela concentração de A elevado a 1, porque é apenas 1 mol de A para cada 3 de C e 2 de B. vezes a concentração, farei naquela cor. B ao cubo. Então, se precisássemos calcular isso, a concentração de C é 1 molar e elevamos ao cubo, dividido pela concentração de A é 1 molar, vezes a concentração de B, que é 3 molar elevado ao cubo. Então, isso é igual a 1 sobre 27. Aqui já temos algumas coisas nas quais podemos pensar. O fato que isso é menor que 1, o que isso significa? Bem, isso significa que nossa concentração de reagentes é muito maior do que a concentração de produtos, onde consideramos produtos o que quer que seja no lado direito da equação. Assim, uma vez que essa reação entra em equilíbrio, ainda temos muito mais disso do que disso. E por que ficamos com muito mais daquilo? Nossa constante de equilíbrio é menor do que 1, o que significa que a reação favorece essa direção. Ela favorece a direção para trás. Pense a respeito porque, a mais disso, isso deve estar acontecendo mais que a reação da esquerda para a direita. A reação da esquerda para a direita pode estar em uma pequena direção como essa, enquanto ocorre mais ali, e é por isso que encontramos mais reação aqui. E isso faz com que a constante de equilíbrio seja menor do que 1. Por outro lado, se a constante de equilíbrio for maior do que 1, significa que esse numerador é maior do que esse denominador, o que implicaria que temos mais concentração, uma vez em equilíbrio, acabamos com um pouco mais de coisas do lado direito do que do lado esquerdo, e isso significa que a reação estaria indo para frente. Outro fato interessante é que podemos descobrir, bem, o que acontece se eu adicionar outro mol de A à reação? Digamos que eu coloquei um pouco de A na reação. Adicionei um pouco da concentração de A. Agora, meu novo A é igual a 2, digamos que o meu novo A é igual a 2. Vamos dizer que o meu novo B, digamos que, bem, na verdade, podemos descobrir a relação entre... Na verdade, em vez de entrar nessa situação onde mude a concentração, deixe-me fazer isso no próximo vídeo, porque eu percebi que estou quase estourando o tempo mas espero que você tenha tido uma boa noção do que se trata a constante de equilíbrio e como ela é medida ou como é definida. E no próximo vídeo, vamos falar um pouco mais de outras coisas que possam ser úteis. Nesse vídeo, eu disse, hum, se for menor que 1, significa que a reação para trás é favorecida. Se for maior que 1, a reação para frente é favorecida. No próximo vídeo, vamos ver um pouco do raciocínio, eu espero, do motivo pelo qual é definido dessa forma em oposição a, digamos, dessa forma. Meu raciocínio poderia ser, por que não é 3 vezes a concentração de C dividido por 1 vezes a concentração de A mais 3 vezes a concentração de B. Isso poderia ter sido mais intuitivo para mim, mas esse não é o caso. Isso é o que é, na verdade, é constante, independentemente de como você altera as concentrações de diversos reagentes. Talvez por isso, vamos falar um pouco sobre o porquê disso ser verdadeiro e não necessariamente isso ser verdadeiro.